Oi, eu sou o Cup, eu tenho 21 anos e eu ainda sou bebê Talvez você já sabia disso, se você me acompanha Talvez não Mas uma coisa interessante sobre ser bebê é que te coloca numas experiências únicas Que só quem é adulto e bebê sabe E eu sei que tá cheio de gente com a minha idade que ainda é bebê também Eu sei, viu? Tô informado Caso você não teve infância e não sabe o que é bebê Bebê significa boca virgem Ou seja, alguém que nunca deu um beijo Uma coisa que eu noto é que, a depender da sua idade, as pessoas tratam bebês de forma diferente quando você é bem novo, as pessoas esperam que você seja bebê. As crianças acham que beijar é nojento. Mas quando chega na pré-adolescência, as crianças começam a perder o bebê e etc. Algumas não. Então encontrar gente bebê ainda era normal. Mas, depois do ensino médio, ninguém mais acredita em bebês. É como se fosse uma lenda urbana, um mito. Quando eu chego e falo que eu sou bebê, a pessoa fica tipo: sério? Mentira, você tá mentindo pra mim. E simplesmente age como se eu estivesse brincando. Não, você tá mentindo. Para com isso. Não, mas é sério. Ah, me fala outra. Mas nem todo mundo age assim. Tem gente que acha bonitinho, e chega a idealizar o fato de eu ser bebê. Oh, eu acho isso tão fofo quando uma pessoa espera a pessoa ideal para dar o seu primeiro beijo. Ah não, mas foi só porque eu nunca quis mesmo. Eu não faço tanta questão de ser assim, As não. pessoas perderam o romantismo, deviam ser como você, que sabe valorizar o momento. Mas não, não, eu não me importo com isso, aqui. Valorizar a experiência que é o primeiro beijo, oh, Lamor. Além disso, sempre tem aquelas pessoas que já querem te arranjar com alguém. O quê? Você ainda é bebê? É, eu nunca tive a oportunidade de ficar com alguém que também gosta. Ei, esse é o meu celular? Eu acabei de criar um Tinder e estou dando likes. Não, me dá isso, não quero. Não tem problema, o Rafael vem na calorada hoje e você é bem o tipo dele. Você é gay, né? Não, eu não quero Rafael nenhum. E na verdade eu nem sou gay, eu sou. Você é hétero? Talvez eu conheça alguma garota que curta gente do seu estilo. Alô, Amanda? É engraçado, mas também é trágico. Mas eu acho que situações piores é quando as pessoas dão em cima de você e você não sabe como reagir. Eu não sei por que que outras pessoas ainda sejam bebês, mas eu não sou porque eu ainda não tive a oportunidade de ficar com alguém que eu gostasse que também gostasse de volta de mim. Então quando eu vou para as festas... Eu, eu não tenho vontade de ficar, que nem as pessoas geralmente têm vontade, sabe? E quando alguém dá em cima de mim, eu não sei o que fazer. Oi, eu estava te observando e eu queria beijar essa sua boca. <risos> é, obrigado, mas, desculpa, eu não... Vem, só um pouco, é rápido. Você tá bem? Me desculpa, minha mãe precisa de ajuda pra fazer um bolo e eu preciso ir agora às quatro da manhã de um sábado? E tem hora pra bolo? Tchau. Mas eu confesso que há ainda mais estranhos as encaradas. Eu não sei. Existe algum código social de que quando você tá encarando uma pessoa você tá demonstrando interesse em ficar com ela. Aí eu fico neurótico em saber se aquela pessoa que tá me olhando, tá me olhando por causa do meu cabelo, porque ela quer me pegar, ou se eu tenho algo em meu dente. la, não sei porque eu vim nessa festa, eu podia estar tá roubando o meu clérigo. Ui, credo. Oh. E isso é bem irônico, na verdade, porque eu não sei flertar. Mas, com os meus amigos, eu vivo fazendo fake flerte. Flerte, fake, flerte. Pra mim, é tipo... <risos> Oi, gatinha, você vem sempre aqui? Ai, só quando você tá aqui. A gente podia não estar tá mais aqui e ir pra um lugar mais apertado. Apertado é comigo mesmo, viu? <risos> As pessoas estão achando que a gente realmente vai se pegar, né? Uhum. Mas apesar disso tudo, uma coisa que eu aprendi sobre ter 21 anos e ainda ser bebê é que isso não faz porcaria de diferença nenhuma na sua vida. Você acaba passando por umas situações diferentes do que outras pessoas, mas na real. Isso é a vida de todo mundo. Todo mundo vive uma vida diferente. Se você que tá assistindo ainda é bebê como eu, fica tranquilo, mano. Tá tudo de boa, tá tranquilo. Não tem nada demais. E você ainda não tá perdendo nada, porque pelo que eu vejo, a maioria das pessoas, quando tiveram o seu primeiro beijo, tiveram uma experiência bem ruim. Então eu peço pra você, que não é bebê, deixar nos comentários como é que foi o seu primeiro beijo. Você se arrependeu de ter feito? Ou você foi uma boa memória? Ou não. <risos> é engraçado quando eu faço o vídeo nesse quarto, porque dá pra ver o tempo passando só pela luz da janela. Olha onde ela tá agora. Eu sou apenas Cup em todas as redes sociais. Não deixe de me seguir, principalmente no meu Instagram. Porque ele é babadeiro. E até mais!